Conta que se ouve do rap, que já passou nesse ponto Tá saindo fruta, Yoshimaki vai ser seguido Ponto fraco é o início, só mais um ponto pra mim Tá entendendo fruta, qualidade e rima que é rara Pois quanto você cê vai sair cheio um, de ponta na cara? Instituto Federal é no Brasil Ele dormiu no ponto que faz tempo que a já partiu Então essa é a exploração Quem que vai perder ponto de interrogação? Eu Ah, e aí bate o sino, o primeiro round um selvagem um chega ao fim um E começa o segundo round Eu não tinha nem três pontos, mas eu fiz um trigo e ele me deu desconto Você passou de ponto, eu sou preto, não vai falar que eu passei do ponto A questão racial que é o um mundo branco se comportar por um legião é ultrapassado. Um ah! é um campeão nacional do Instituto Federal. no assunto português vou acabar com ele, e vou mostrar para vocês como é que faz nesse momento. Então eu vou começando dando um chute no seu assento, acabando com seu argumento e também com a sua eu tenho a narração e tô com uma palavra no momento, e meu instrumento é a racionalização. Aí que tá, mano, você perdeu o sinal. Nesse assunto de ponto, eu vou colocar um ponto final. Porque já deu, cê não tem como se tudo Mas no microfone, você é um sujeito indefinido. E é questão de, de cérebro. Vou ganhar isso daqui é o futuro.